Então, obrigada pelo carinho, obrigada pela companhia do dia. Você acompanha a partir de agora com ela, Simone Santos, no Rio Grande Record. Boa noite, Simone. Olá, Vanessa. Boa noite. Boa noite a todos. Vamos a alguns dos destaques do Rio Grande Record desta quinta-feira. Bingo clandestino que faturava 50 mil reais por dia é fechado em esteio. 10 milhões de reais em bens foram apreendidos. 40 hospitais devem deixar de atender o IP, Plano de Saúde dos Servidores Públicos Gaúchos. Só de titulares são mais de um milhão de filiados. Máquina agrícola ajuda no cultivo do milho e da soja em regiões com problemas de drenagem. Frente fria chega ao estado e pode provocar temporais isolados. Cachorro é adotado por shopping em Porto Alegre. O vira-latas scube virou atração entre funcionários e já ganhou até crachá. O Rio Grande Record está começando. 40 hospitais do estado notificaram a suspensão do atendimento pelo IP Saúde. Plano vinculado ao governo gaúcho. A medida atinge servidores públicos e familiares que dependem do convênio. Ok, Felipe Bueno, o Rio Grande Record fica por aqui. A gente se vê amanhã, às sete da noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Record. E não esqueça de seguir com a gente nas redes sociais. Uma boa noite para você e obrigada pela companhia. Boa noite. Boa noite. Em Taboão da Serra, região metropolitana de São Paulo, a polícia prendeu um homem apontado como líder em ataques do chamado Novo Cangaço. O alvo da operação são os assaltos a bancos com armamento pesado em cidades menores, como os que aconteceram recentemente em Aracatuba, no estado de São Paulo, e em Criciúma, Santa Catarina.